Snipe. Deixa eu colocar o microfone aqui mais próximo. Início, cara, tá se você. Olha esse mouse aqui, ó. Esse mouse. Olha o mouse que eu jogo. Tá? Os caras aí botam um mouse que tem macro, que tem não sei o que, que vira de cabeça para baixo, cara. Não é doido, pra mim o cara é ruim demais, cara. Opa, morreu alguém aqui, ó. Se morreu alguém? Sem alguém. Vamos tentar pegar ali. Teve sorte ele pulou na hora. Pula dentro do foto, e chega jogando a mina. Mr. Shadow. Senhor das sombras, ou oh, Senhor Sombra. Ele vem aqui. Eu sempre gosto de botar uma mina.